Estamos à fronte do aeroporto de Porto, do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Um aeroporto que tem muitas dias para chegar até ele, mas quase todas parecem que estão de portagem. Nomeadamente, as autostradas A4, A41 e UBRI, todas operadas por Assambi. E que não há estrada nenhuma que chega até cá sem ser de portagem? Vamos averiguar. Pois eu sou a Torre de Controlo do Aeroporto de Porto. Cá, ah, detrás de minha, uma estrada. Mas qual a estrada? É a Estrada Nacional 107-1, de Moreira até Pedra Rubras, E ainda além de Rubras, até Matosinhos. Como é que esta estrada não tem indicações? Onde é que é possível apanhar esta estrada? Vamos ver. Estamos em Moreira, na rotunda da Estrada Nacional 3. É nessa estrada que inicia-se, a Estrada Nacional 107-1, que vai diretamente ao aeroporto. Porém, não há nenhuma indicação de que chegamos ao aeroporto por esta via. Porém, na seguinte saída, se sí que é que está indicado, mas é uma indicação que faz confusão. Porque é dupla é indicação de portagem, mas também a indicação do aeroporto sobre fundo branco. O que faz confusão de que mais adiante é possível escolher uma estrada que não seja autostrada e não tenha portagem. Vindo para cá, em direção contrária, acontece a mesma coisa. Dupla indicação, que depois não é certo. É só um caminho. É pela portagem. Já Acabamos acelerado o percurso deste o início da Estrada Nacional 107 e 1 um, até o aeroporto. É só tomar uma curva direita, chegar a uma rotunda, atravessar a rotunda, passar o semáforo, Continuar direito e finalmente chegamos ao aeroporto português. E agora vamos ver outro extremo da estrada nacional 107 e que vai dar a autoestrada A28. Se saímos do porto pela Autoestrada 28, antes de começar a portagem, temos várias saídas. Pela saída da zona comercial terminal, é possível chegar até o aeroporto, mas não está indicado. Pela saída Nacional 17, de Nacional 107, Freixo, Cheiro, também é possível chegar até o aeroporto, mas não está indicado. Finalmente, pela autoestrada da portagem na 41 sinto que está indicado para chegar até o aeroporto. Vamos agora ver como é que se chega até o aeroporto pela saída da Estrada Nacional 77. É muito fácil. São somente três passos. O primeiro passo e é tomar a saída da nacional 77 até chegar a uma interseção. O segundo passo é virar a direita até chegar a uma rotunda. E o terceiro passo é tomar a segunda saída na rotunda é continuar tudo direito até chegar ao aeroporto. Afinal, temos visto que é possível chegar até o aeroporto sem pagar por taxa nenhuma. É só que as indicações estão escondidas. Na Galiza acontece coisa semelhante. E vamos pela autostrada nova e tomamos a saída Pontevedra Norte e queremos continuar para Santiago pela estrada nacional, não achamos indicação nenhuma de que direça mar tomar. É quase como se os proprietários das autoestradas esconderam todas as indicações para ir por outros caminhos. Afinal, na Galiza, em Portugal, é postal de estudar.